Boa tarde pessoal, meio-dia e dois agora, acabamos de chegar, estou aqui ó, encontrei a Dona Tereza, uma tereza sem máscara, que beleza hein, que beleza, temos a Zepa aqui, fala boa tarde a todo mundo. Estou com fome, não comi nada hoje ainda, fui acordado no susto, vamos entrar com ali, a gente vai ver, a gente vai almoçar. Two hours later. Estamos aqui com a Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Não posso porque eu não sei se o, o Pedrinho está sem nenhum está certinho, né? Tem que ter cuidado com ele. Beijão para vocês. É isso aí, pessoal. Dessa conversa a gente aprendeu que eu posso estar doente. <risos> Bom, acabamos de comer agora. Você comeu até? Conta para a gente. Eu comi um bife mesa arroz, feijão e batata frita. Suco de laranja. E agora a gente vai comer uma sobremesa. Pessoal, muito obrigado. começa a sobremesa. Oi, gente, boa tarde. Vamos dar uma voltinha? O que, que a gente vai comer? Conta para com todo mundo. Okay. O que a gente vai comer, Janine? Estou aqui, ó. Você gosta? Bom dia de chocolate. Fondue de chocolate. Bem o morango. É da dieta. É. Da dieta. Faz parte. Bom, pessoal, cancelou. O pessoal quer passear, querem andar. Então, a gente vai andar antes de comer a nossa sobremesa. <risos> Beleza? Quer falar aqui algumas palavras com a gente? Quem é? Todo mundo. Mas quem é, Estamos filmando aqui. Ela não quer, ela não gosta. Então, agora nós vamos passear, né, Té? Você tá sem máscara. Põe a máscara. Obrigado. Oi? Boa tarde, bomba. Gostaria de participar do vídeo? Não! Ah, foi embora. minutos. Agora vamos soltar e comer sobremesa. Finalmente, é isso que a gente quer: morango com chocolate. Sefa, vem aqui, estamos devidamente sobremesados agora, se há desfeitos, agora nós vamos dar uma voltinha, mais uma voltinha, vamos passear, onde a gente vai? Vamos na praia pegar um Ah, mas nós não vamos mesmo. Tochilada Cochilada é bom Coitada da namorada Do nome, Da mulher dele Quem? Muda, muda, muda Porque ela faz a cabeça dele Temos vagas abertas Para ser namorada do Pedro Eu sou a entrevista. Inscrições abertas Para as entrevistas A gente vai fazer um, um Google Forms O é, se um processo é. seletivo está aberto Quem quiser se candidatar Eu faço a entrevista é namorada dele. Você vai entrevistar. Ah, eu vou? Uh, qual a faixa etária que você tá procurando? Ué, é a minha faixa etária, né, no caso. Normalmente é assim que funciona. Não, mas mulher tem que ser um pouco menos, Então 18 a 22? 21. Tetê, põe máscara. A Tetê não quer ficar de máscara, ela não gosta. Ela é rebelde. Estamos passeando novamente agora, né, Tereza? Gente, você tá fanática de ir Estamos passeando novamente. Agora elas estão ali, ó. Estão vendo biquíni. O que você está fazendo? Com o um vídeo aqui, Tereza. Fala aqui, oi pra tá todo mundo. Oi. Tudo bem? Estão procurando biquíni pra comprar. Só pra atrasar mais ainda. A live de hoje. Aliás, falando em live, não se esqueçam. É, link aqui embaixo na descrição. twitch.tv barra 13. Não esqueça de seguir lá. Ativar as notificações, isso é importante. E aqui também, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu sei que vocês já sabem. Estamos novamente aqui na rua. Elas só acabaram de ver o biquíni já. Acho que elas não acharam. Beleza? Onde a gente vai agora? Vou <risos> procurar um banheiro, isso é importante, isso é importante. Bom, pessoal, agora precisar é dar uma descansada, boa noite. Bom dia, pessoal. Acabei de acordar e agora a gente já... Olha o seu dedo aqui na frente. E passei o dedo aqui na frente, mas não, acabei de acordar, a gente já vai embora então para São Paulo. É... Já falo com vocês aí lá no carro. Estamos indo embora, pegar o elevador, comprar o carro vamos embora. Está na hora de dar tchau. Vamos ver tudo Ó tchau mar. Está na hora de dar tchau. Vamos nós estamos aqui de novo na feirinha. Falei mentira para vocês. É, não, não fomos embora ainda. Vou comer um pastel de queijo. Estamos aqui agora no carro. Depois eu te ligo. Já vamos embora. Depois eu te ligo. Tereza, passar, acaba 8. quer Estou falar a tchau, pô. Tereza? Boa viagem. Obrigado, Tereza. <risos> Tefa, últimas palavras antes de irmos embora. Boa viagem. Muito obrigado. Chegando. Bom, pessoal, acabamos de chegar em casa. Espero que vocês tenham gostado de ver como foi o nosso dia na praia e dia, fiquem ligados é, não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o likezinho aqui embaixo ativar o Sininho é, e daqui a quem sabe daqui a uns dois anos e meio três tem mais um vídeo é isso aí